Você sabe um problema que muitas pessoas enfrentam e que eu vejo muito? E aí vai de profissional para profissional. Várias pessoas entendem sobre drawwall, entendem sobre solução construtiva, sabem como vender e sabem construir. E fazem aquela venda super especial para o cliente, super convincente, com super segurança. Mas na hora de enviar um preço, chega e manda um WhatsApp. Ah, sua proposta custou 10 mil reais. Só isso. <risos> o que você acha se alguém fosse, fizesse uma super venda para você e mandasse uma mensagem no WhatsApp? sobra custou 10 mil reais. Você ia contratar ela? Você realmente ia sentir segurança no que ela ia fazer para sua casa? Eu acho que não. E é isso que muitas pessoas têm. Por isso que é muito importante você aprender a descrever o serviço que você vai fazer, descrever os materiais que você vai utilizar. Falar certinho a quantidade que você está considerando e o local onde aquele serviço vai ser feito. Você tem que falar sobre o local, isso é muito importante. Mesmo que você não tenha um projeto, um desenho repuscado, se você descrever bonitinho tudo que você está oferecendo, tudo que você está vendendo, você está oferecendo ferramenta ou ele vai ter que te dar ferramenta? Você está oferecendo frete ou ele vai ter que te dar o frete? Você vai precisar de andame? Quem vai alugar o um andame? É você ou é ele? Então tudo isso tem que estar muito claro. Quando você manda aquela simples mensagens de WhatsApp ah, seu serviço vai custar 10 reais, isso não fica. E aí vai toda essa credibilidade por água abaixo. Por isso que eu deixei essa dica. Se você quer fechar, não adianta só saber especificar, saber as vantagens, saber vender, executar. Na hora de apresentar a proposta, é muito importante a proposta ter a sua cara, ter a sua formalidade, ter a segurança que você passou para ele em todos os momentos.